Quando você estiver na entrevista, quais chances você vai ter se você estiver preocupado, ansioso? Você acredita que isso vai ser manifestado de alguma forma? Na forma de agir, de falar, de se posicionar? Quais chances você vai ter se você estiver conectado agora, olho no olho, olhando para o entrevistador, curioso, querendo saber o que ele tem para falar, sem criar expectativa, porque expectativa é mente no futuro. Qual que é o maior problema que a gente vive hoje? Por que os que relacionamentos não dão certo? Por que, que é tão difícil ter carreira hoje em dia? Porque as pessoas criam expectativa demais de como que eu quero que o outro haja comigo, como que o meu chefe tem que agir, porque o líder perfeito tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, porque o relacionamento perfeito, a pessoa tem que agir assim, tem que fazer isso, tem que agradar, tem que não sei o que. Então eu vou criando uma série de expectativas, eu não consigo amar, amar as pessoas como elas são, eu não consigo entender que a expectativa é um uma ilusão, porque as pessoas nunca irão corresponder ao que eu quero, porque essa é a minha visão da forma que elas têm que agir. Então, o líder não tem que agir como você quer. O seu chefe não tem que agir como você quer. O entrevistador não tem que agir como você quer. Isso não vai acontecer. Ele vai agir como ele é. E aí, talvez, em algum momento, por falta de consciência, ele é um ser que o e católico diz o seguinte olha, talvez está poluindo o mundo. E você por ter despertado essa consciência, por ter topado vivendo agora e falar, cara, eu quero cuidar disso aqui. Você viu é lá, sou eu, sou as pessoas, vale a pena amar, vale a pena conectar com as pessoas e respeitar a jornada delas, como elas são, e ajudá-las de repente, você como um colaborador pode ajudar o seu líder. Agora imagina a chance que você tem se é essa mensagem legítima e autêntica que você passa numa entrevista de emprego.